Opa, tá dinâmico ali do lado. 2.5. Ah, eu vou lá agora. Até parece que eu vou ficar aqui, que não tá tocando dinâmico. Ué, acabei de chegar aqui, sumiu o dinâmico? Drivers, tudo tranquilo? Lucas aqui, motorista de aplicativo já faz dois anos e no vídeo de hoje eu vim falar tudo sobre a tarifa dinâmica e como é que funciona para ter esse dinâmico naquela área. O porquê que eu estou indo para tal local que eu vejo que está com dinâmico lá estourando e quando eu chego próximo some tudo, fica branquinho a tela. Ou porque eu estou no meio de um dinâmico e não toca para mim. E de quebra, eu vou te dar uma dica top, que é uma experiência própria minha para trabalhar somente com dinâmico. Ficou interessado? Então assista esse vídeo até o final, que eu vou te dar de mão beijada todas essas informações. E a única coisa que eu vou te pedir é que você compartilhe com todos os seus amigos, já dá aquele like nesse vídeo. E se você não é inscrito, se inscreve agora aqui, beleza? Ah, e não esquece de ativar o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Mas vamos lá! Bom, primeiro você tem que entender como funciona a tarifa dinâmica. E se você não sabe, a tarifa dinâmica ela é exatamente quando tem muitos passageiros com o aplicativo aberto fazendo busca de preço ali, verificando se, qual é o, o valor, sabe? Quando você abre, eu vou até colocar um print aqui da tela. Quando o passageiro está exatamente nessa tela, o aplicativo ele já reconhece que aquele passageiro está querendo solicitar um carro e se tiver muitas passageiros ou muitas pessoas naquela região também fazendo uma consulta de preço, a Uber vai fazer uma análise na região e vai verificar quantos motoristas tem ali disponível lembrando que todo sistema é automático, é robotizado, o sistema da Uber consegue identificar quantos passageiros tem naquele momento e quantos motoristas também estão tá naquela região, e se tiver muito mais passageiro verificando o preço de corrida e tiver pouco motorista, aí que vai rolar a lei da oferta e procura. E como funciona essa lei da oferta e procura? É quando existe um determinado produto ou serviço que tem uma escassez naquela região e para se aproveitar dessa situação, a pessoa que tem esse determinado produto ou serviço aumenta o preço para que também saia ganhando financeiramente. E é a mesma coisa com a Uber, quando vê que tem muitas pessoas solicitando carro naquela região e pouco motorista disponível, eles aumentam o preço e vê quem paga mais. Bom, Lucas, mas então por que, que eu estou indo naquela direção onde está precisando de motorista, eu chego próximo e some aquela onda vermelha maravilhosa de 2.5, 2.7 e assim vai indo? E nessa questão, na verdade, existem diversos fatores que podem influenciar. Uma grande lógica que pode acontecer é que teve muitos outros motoristas que também viram que estava ali em dinâmico e foram para aquela mesma região, subindo a quantidade de motoristas que estavam ali e abaixando a quantidade de passageiros que estavam solicitando, porque eles vendo que estava muito mais caro, eles fecham o aplicativo e a balança acaba ficando equilibrada. Ou seja, não tem necessidade de aumentar o preço para poder atender aquela demanda. Tem a quantidade suficiente de motorista para atender aquela quantidade de passageiro. E eu também vejo muitos motoristas reclamando que está no meio e ao redor dele tem aquele monte de mar vermelho, de dinâmico e tudo mais. E por que naquele determinado ponto não está tendo dinâmico? É exatamente porque não tem passageiro ali solicitando, ou porque teve muitos outros motoristas que também ingressaram para aquele mesmo ponto, ficando com falta de motoristas nas outras regiões. Então quando você ver um dinâmico, nunca vá para aquela região, você só vai perder gasolina e tempo. Porque você pode ter certeza que quando você chegar próximo, aquela onda vermelha vai desaparecer. Porque também tem outros motoristas indo para aquela região e os passageiros estão fechando o aplicativo, fazendo com que aquela demanda de passageiros fique na mesma balança de motoristas. Então, não vá para pontos vermelhos no mapa. E uma dica bônus que eu tenho para dar para você, antes daquela última que eu falei que vai ser a top, que você vai aumentar os seus ganhos trabalhando somente com dinâmico, vamos supor, você está parado em determinado bairro e você vê que no bairro vizinho está com dinâmico. Nunca vá para aquele bairro, fique parado esperando, desligue o aplicativo, espere uma média de 10 a 15 minutinhos, e você vai ver que naquele bairro que você estava, vai começar a surgir dinâmico, aí você liga o aplicativo, aí você aproveita e pega aqueles passageiros que vão pagar mais, porque está com escassez de carros, porque aqueles motoristas que estavam na região pensaram, pô, eu vou lá naquela região que está vermelha, e acaba indo todo mundo para lá, e aquela região que você estava, acaba ficando com pouco motorista, e aí que surge o dinâmico naquela região. Bom, eu acredito que até agora você já entendeu como funciona a tarifa dinâmica. É quando tem muito pouco motorista naquela região e tem muito passageiro solicitando. Essa é a regra base. Claro que existem alguns outros fatores que influenciam. Mas como eu posso então fazer, Lucas, para ganhar dinheiro somente com dinâmico? E eu quero deixar claro, essa é uma estratégia pessoal minha. E eu tenho certeza que você colocando ela em prática, você vai diminuir a sua carga horária de trabalho. E vai ganhar praticamente um pouco a mais do que você já está ganhando hoje, trabalhando 12, 14 horas. Você consegue fazer em 9, 10 horas, ou até menos, trabalhando somente em horários de dinâmico. E eu já te adianto, grande parte dos horários que tem dinâmico no mapa, geralmente são horários de rush. Das 6 horas da manhã até o mais 9, depois volta à tarde, assim por volta de umas 5 horas da tarde e vai até umas 8 horas da noite. São os horários que você vai ver pingando dinâmicos e sempre nas regiões centrais onde tem um fluxo de empresas onde as pessoas trabalham. E uma estratégia pessoal que eu utilizo é você ir sempre umas 2, 3 horas antes para esses determinados pontos onde vai estourar dinâmico. Ou seja, você sai de casa por volta de umas 4 horas da manhã e tenta se posicionar por volta de umas 5 horas lá na região onde vai estourar dinâmico e eu deixo o aplicativo desligado. Quando eu vejo que começa a pipocar o dinâmico, aí que eu ligo o aplicativo e coloco o destino definido em direção para casa porque você vai trabalhar com contra fluxo você não vai pegar nada de trânsito e vai pegar geralmente corridas que estão indo também em direção para sua casa e todas elas em dinâmico você vai ver que trabalhando nesses determinados horários contra o fluxo de trânsito você vai ganhar muito mais trabalhando bem menos quando você chegar com seu destino definido em casa aí você vai lá descansa almoça fica tranquilo e quando bater por volta de umas duas três horas da tarde você já coloca o seu aplicativo como destino definido para essas regiões que vai estourar novamente dinâmico. Geralmente em regiões empresariais, onde as pessoas estão saindo do trabalho. E aí você vai pegar o contrafluxo novamente. Só que geralmente nesse horário, se você estiver no, no bairro, você não vai ter dinâmico naquele horário. Mas quando você estiver chegando próximo, aí você vai começar a pipocar o dinâmico e você vai pegando dinâmicos contra o fluxo, assim aumentando o seu rendimento. E aí que tá. Aí você vai falar, Lucas, mas aí eu gastei dois destinos definidos da Uber. Então aí você usa o outro aplicativo que geralmente é o mais concorrido ali que é a 99 e você depois coloca quando você estiver cansado de trabalhar, coloca destino de volta para casa com esse outro aplicativo. Ou se você tiver com a 99, tenta utilizar a Uber. E assim vai, você entendeu como que funciona, né? E essa é uma tática e uma estratégia que eu utilizo para poder aumentar os meus ganhos e faturar ganhos acima da média aqui na cidade de São Paulo. E eu acredito que em outras cidades você também consiga fazer rendimentos acima da média se você utilizar essa estratégia. Eu espero que tenha tudo ficado muito claro e vamos concluir aqui. Você entendeu que a tarifa dinâmica é quando tem muito pouco motorista e muito passageiro te solicitando e você pode ganhar muito mais utilizando essa estratégia que eu passei para vocês, que é trabalhar com dinâmico contra o fluxo de trânsito, beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não deu aquele like, já deixa aquele like compartilha com todos os seus amigos. E se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreve aqui agora e ativa o sininho para receber os próximos vídeos com dicas, estratégias e até mesmo as funcionalidades dos aplicativos, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui, até a próxima, falou, tchau!